Fala meus aliados, tudo bom? Mais uma vez analisando a entrevista dos presidenciáveis. Dessa vez a entrevistada foi a Simone Tebet, no dia 26 do 8, pelo Bonner e pela Renata. Vou passar alguns pontos que eu analisei, mas antes eu gostaria de pedir que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrevesse agora e ativasse o sininho, para não perder os próximos vídeos e também clicasse no botãozinho de gostei, para me dar uma força de levar esse conteúdo adiante, para mais pessoas conhecerem meu trabalho, eu preciso do seu apoio nesse começo e eu ficaria muito grato. Eu sei que política é um assunto complicado, delicado, porque dependendo do que você fala, pode soar que você é contra a ideologia daquela pessoa, mas vamos ver o que que a gente tira daqui para depois entrar nessa discussão. Eu poderia começar dizendo que essa entrevista foi a melhor, na minha opinião. E que a candidata deve ter ficado feliz, assim, de certa forma, pelo que ela conseguiu em relação aos outros candidatos. Porque ela, aparentemente, ao meu ver, teve muito mais tempo de falar do seu plano de governo do que os outros. Que o que os outros tinham para falar? O Bolsonaro sobre é, os desmandos, mandos e desmandos, é, crise, economia, fome. O Ciro, apesar de conseguir fugiu de alguns temas mais sensíveis, teve que lidar com a questão de falta de apoio político, teve que responder sobre polarização, o Lula também teve um grande peso ali nos temas re referentes à corrupção. Então, do Bolsonaro e do Lula, a gente teve o mínimo, se não for nada, de informação sobre o plano de governo do Ciro a gente já conseguiu pegar algumas ideias e da Simone também a gente teve essa oportunidade porque ela teve a chance de se concentrar em várias perguntas mais simples algumas até repetitivas é uma falta talvez de, de poder de condução dos, dos repórteres, temas sobre o apoio político, as desavenças dentro do próprio partido as dificuldades que ela teve para conseguir chegar nesse cargo foram questões respondidas, é, onde o repórter refazia elas, insistia e a resposta era a mesma. Ficou um pouquinho chato nesta parte da entrevista. E tá certo, porque para a mesma pergunta, a resposta é a mesma. Mas ela pôde falar sobre o plano de governo dela que envolve a erradicação da pobreza perdão, A erradicação da miséria e diminuição da pobreza. Moradia popular educação básica foi até proveitoso para ela. Ela tem infelizmente em torno apenas de 2% das intenções de votos declarados. Então ela estava assim quase que escondida, né? Usou ali algumas palavras, frases mais emotivas, né? Que chamassem um pouco mais de atenção. Pode ser que tenha pegado para alguns, né? Então pela audiência que ela conseguiria com esse processo dessa entrevista foi a que saiu no lucro porque ela não tinha o que perder né então dali ela só teve lucro realmente então não tenho muito mais o que falar foi uma entrevista que ocorreu tudo bem deu tudo certo é, conseguiu passar ideias é, conseguiu se mostrar para quem não conhecia foi realmente muito bom é só os repórteres que, que talvez tenham pecado insistindo em coisas que ela já respondeu onde poderia talvez ter falado de mais assuntos como sempre, os repórteres estão atrapalhando, viu? Você acha que eu tô falando abobrinha? Você discorda? Deixa aí no comentário. Se você acompanhou o vídeo até aqui e gostou, clica no botãozinho de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. Compartilha, mostra o meu trabalho para outras pessoas. E eu já agradeço pelo seu apoio, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais.